A minha dúvida é, como ter certeza da legitimidade desses manuscritos? Do mesmo jeito que autenticamos qualquer documento histórico, comparando e contrastando com as cópias que recuperamos. É chamado de análise textual. Quanto mais cópias tivermos, melhor poderemos cruzar as referências e descobrir se o que está escrito no original é historicamente correto. E quanto antes vierem na história, melhor. Veja a Ilíada de Homero, por exemplo. Hum? É original? Tão original como a terra macedônica de onde eu a escavei. Os gregos consideraram isto a Bíblia deles por muitos séculos. É, é verdade. Essa é uma das 1565 cópias que existem hoje. Agora, a Ilíada foi composta 800 anos antes de Cristo. Sim. Essa cópia grega é do século 3 depois de Cristo. Então, 800. Isso quer dizer que são 1.100 anos entre esta cópia e a original, não é? Correto. Só há uma coleção de escritas antigas que tem mais cópias autenticadas do que a Ilíada. Pode adivinhar qual é? Vai dizer que é a Bíblia. O Novo Testamento. Tá, e quantas cópias são? Até hoje, os arqueólogos recuperaram 5.843 manuscritos gregos do Novo Testamento. É quatro vezes mais do que a Ilíada. Sério? Os primeiros fragmentos do Evangelho de João foram encontrados no Egito Antigo e são datados do século II d.C. Próximo quanto do original? Menos de 30 anos. Tem um dos fragmentos em minha coleção. É um belo tesouro, não é? Uhum. Depois do Novo Testamento e da Ilíada, o próximo colocado nem chega a só temos umas 100 cópias de Sófocles, sete cópias das Tetralogias de Platão e apenas cinco cópias de qualquer coisa de Aristóteles. Na verdade, se você agrupar as cópias restantes de Aristóteles, não chegariam nem a um metro. Se fizer o mesmo com as cópias restantes do Novo Testamento, a pilha seria de um quilômetro e meio. Nada mais na história chega tão perto. Isso não é confiável? <risos>